Hoje nós vamos fechar o mega deck, é, fechar o mega deck ao vivo Eu vou mostrar pra vocês o melhor deck pro mega deck, pelo menos na minha opinião Quem gosta de jogar com deck pesado vai se dar bem e vai fechar o mega deck Ganhar todas as recompensas e sair felizão, se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, é mais um vídeo pra vocês e, Galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro da conta principal do canal Bruno Clash Tô com 5 mil 426 troféus, meu recorde ali do, do Clash Royale atual, né? Do Clash Royale atual, com as mudanças e tudo. Acho que tá da hora demais, tô muito feliz. E é, é o seguinte, eu estou jogando aqui ó, até vou doar aqui um golem Estou jogando aqui o Mega Deck, galera, acabei de fazer a oitava vitória Perdi uma partida porque eu vacilei, eu até falei pra rapaziada, pra quem não sabe nós estamos em live nesse momento Esse vídeo tá sendo retirado uma live, então todo mundo que comenta aparece aqui embaixo no chat Durante essa gravação desse vídeo, e eu gravo vídeos na live Ah, quem compartilha a live aparece aqui embaixo, quem manda estrelas na live aparece aqui embaixo Quem segue a página no Facebook Aparece aqui em cima, ó, Douglas Ferreira. E você que tá querendo saber onde é esse. Qual é o link desse Facebook? Tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link do Facebook pra você se tornar aí mais um, um jogador de Clash Royale, um jogador de Brawl Stars que acompanha as lives do canal Bruno Clash. Agora, lives só no Facebook. E é claro, a gente tem aí muitos, muitos gift cards que a gente dá durante a live, ó. Então a galera sempre ganha gift card Então fique ligado, eu vou comprar mais uma leva de gift cards e vou trazer pra galera aqui. Do Facebook, se você não entrou ainda, tá vacilando. Link tá aqui embaixo na descrição. Bora lá então, vamos pegar aqui a recompensa da oitava vitória. Eu tô 7, 8 barra 1. Se ganhar a próxima, eu fecho 8 barra 1. 5 mil de ouro. Eu acabei de pegar o token lendário. Eu vou coletar 5 mil de ouro. Vou mostrar pra vocês o deck antes que eu tô jogando, que é esse deck aqui. Que é um deck, são dois decks. Como são 18 cartas, dois decks dariam 16. É, eu fiz o deck de golem, que eu gosto de jogar, que é esse daqui. ó, Vou mostrar até pra vocês, que é esse daqui. Esse é o deck de golem que eu gosto de jogar Então eu inclui o deck de golem que eu gosto de jogar Um deck de lava que eu gosto de jogar E coloquei mais duas cartas Essas duas cartas são um feitiço a mais, que eu coloquei um veneno a mais E um clone a mais Então eu jogo de bola de neve e relâmpago Eu coloquei mais dois feitiços, veneno e clone Porque chegou lá na frente, clonou, é um abraço, mano, é um abraço Porque tem muita coisa, a galera tá usando muito feitiço Então a galera vai usando feitiço, na hora que eu clono, um abraço Então bora lá, vamos ver como vai ser isso aqui Testem aí esse mega deck e me falem aí se vocês conseguiram ganhar Bora lá então pra tentar a nona vitória que vai dar pra gente aí um baú do relâmpago da hora demais Bora lá então, batalha, tá na tela pra vocês Ih mano, esse aqui já foi, esse aqui já foi, não deu, impossível segurar, vamos tentar de novo Vamos lá então, agora pra tentativa final, se não ganhar agora já era mano, vamos lá Ó, a primeira a gente sai com uma mão muito complicada aí, sai com golo em lava e feitiços e só a Valkyrie Então complicou Vamos ver se melhora agora, ó Não foi das melhores, não foi das melhores Mas vamos ver, parece que ele também não Porque ele colocou a Tesla ali, né Vamos ver o que vai dar pra fazer Vamos colocar aqui o Omega Servo É bom que a gente vai rodando pra defender E acaba tentando colocar ali pressão Também no contra-ataque Eu vou tentar montar o combo de... Não, vamos tentar montar combo não Vamos espalhar aqui os, os nossos amigos e agora sim a gente tenta montar nosso combo aqui com o o lava Round. vamos lá então vamos começar agora hein galera agora agora agora o bicho pega irmão vamos para cima ele tem peca como eu falei lá ó tem muita gente com peca com com golem então fiquem ligados ó estamos ali com duas bruxas tem também ali Ih, ah, tá todo mundo usando arqueiro mágico essa é uma outra carta aí que tá todo mundo utilizando mano muita gente utilizando vamos colocar veneno ali ó hum, vou precisar do meu do meu amigo, da minha amiga Gangue de Goblins ali, ó Gangue de Goblins vai ser importante aqui pra tentar acabar com Com essa pequinha E também os guardinhas, né, se precisar, ó Botou a bola de fogo ali pra tentar acabar com ela A gente coloca os guardinhas e consegue segurar ali Por enquanto a vantagem ainda é nossa Mas nada definido, né, rapaziada Tem que ficar ligeiro, vamos lá Ó, agora eu tô com um combo De golem na mão, né Vamos ver se esse combo de golem vai ajudar, né Vamos ver, vamos ver botar aqui nossa máquina voadora Ó, combo de golem com clone E agora a gente vai chegar mais perto do 1 minuto, né? Então pode ser que dê bom Vamos ver como vai ser Eu não tenho nada aéreo pra ajudar Vamos ver como vai ser agora Coloquei a Valkyrie aqui Vamos lá, vamos lá Bateu ali isso não era pra ter batido Bom, vamos lá Estamos defendendo ali Agora vai entrar no minuto final Eu vou poder utilizar meu golem Então vamos lá Vamos de golem E agora a gente vai pro tudo ou nada Vamos precisar ali do corre agora Coloquei meu lenhador ali pra travar o lenhador dele ele jogou ali tudo, ele, ele, ele jogou tudo nada Ele pensou que ia colocar gangue de goblins Acabou que não coloquei Vamos colocar agora o bebê dragão aqui atrás Tem o relâmpago, tem o relâmpago Tem também o, o dragão elétrico Vamos dar o, o relâmpago ali também Vamos colocar aqui agora o dano Opa, opa, opa, já demos o dano ali também Vamos colocar aqui nossa bola de neve Pra travar também, já vai dando dano ali Tudo pra caramba, dando pra caramba ali. Ó, vamos colocar aqui o clone ali em cima de tudo e aí a gente vai tentar ver... Ai, nossa, não cliquei. Eu não cliquei, mano. Meu Deus, derruba aí. Derruba aí, derruba aí, derruba aí. Boa. Derrubamos a torre lá. Conseguimos derrubar a torre lá. Agora é hora de mostrar aí a nossa nossa defesa funcionando, né? Se ele não tiver feitiços, aí sim a gente consegue... Ai, ah, mano. Tá, ele... Eita, ele jogou a bola de fogo ali pra acabar de derrubar, né? Foi isso, foi isso. Vamos ver se ele vai ter. Se ele não tiver, a gente ganha. Se ele tiver, a gente já vai estar tá montando o nosso combo do outro lado. Ele leva a torre, não tem problema. E aí a gente vai tentar montar o nosso combo aqui do outro lado também Vamos lá então, tem balão ali pra ele E bora, bora lá Ó, na hora que ele começar a bater Já vou colocar ali ó a, O dano ali em cima Opa mano, meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá rodando ali agora Ó, tá batendo ali, vamos ver o balão chegando ali na torre Será que chega, será que chega, será que chega Nossa mano, foi por pouco Vamos colocar nosso gole aqui, vamos colocar nosso gole... Ih, olha, tá, tá defendendo, tá precisando gastar ali, ó Isso é bom pra gente, vamos colocar aqui nossos, nossos amigos aqui, ó Nossos guardinhas ali Beleza, eu botei meu, meu dragão elétrico Porque ele tem, né, o... O dragão infernal, né, que atrapalha demais Vamos clonar aqui, ó Clonamos, clonamos ali, atrapalhar tudo de alguma forma ali A gente tá tentando defender ali Vamos colocar nossa bola de neve ali também Pra tentar segurar ali um pouco Acabamos com... Tudo dele ali, e agora a gente vai pro tudo ou nada Ali, meu amigo, é um abraço GG, conseguimos fechar O desafio Eu falei pro pessoal da live, eu vou fechar Com esse deck, a galera falou, ah Muito pesado esse deck Fechamos, fechamos o desafio Eu falei que ia fechar, eu falei que ia fechar a Galera tá de prova aí, ó Eu falei que ia fechar, comenta aí, ó Comenta aqui embaixo vocês aí, ó Se eu não falei que ia fechar, Falar, o Bruno falou que ia fechar E fechou mesmo, mano Muito top, fechamos o desafio do Mega deck, foi 9 barra 2, não era o que eu queria Mas tá bom, tá valendo Acontece, né, às vezes você quer com que uma mão ruim e você não consegue Às vezes dá pra reverter Às vezes não dá, então, não tem problema Só bora, conseguimos fechar aí 9 2 Deu bom demais, mega deck Já foi, hein, já foi Com tudo, hein, mano Bom, vamos lá então, vamos abrir aqui, ó O baú da... Do relâmpago, ó Temos 212 pessoas na live do Facebook agora Então, foi top Conseguimos fechar aqui Vamos coletar, então, ó. A galera tá, tá comentando. Deixa eu ver se a galera tá comentando aqui, ó. Uh... Deixa eu ver quem tá. Calma, Bruno, que você que consegue. Foi antes de eu ter ganho. Olha lá, os caras jogou muito. Disse mesmo. Falou que ia fechar. Falou. Ô, louquinho, meu. Os caras rachando bico, muito top. Valeu aí, Eduardo Henrique falou que vai doar estrelinhas como recompensa. Valeu, muito obrigado. Pode mandar aí que é nóis, mano. Bom, vamos então agora... É, coletar esse baú do relâmpago, né? Vamos ver o que o baú dos, do relâmpago nos traz Recrutas reais, beleza Cabana de barbas, beleza Clone Bom, vamos tentar, claro, clone, né, mano? Pelo amor de Deus, mano, que venha uma carta melhor Ó, bruxo já tem o máximo Vamos ver, opa, dragão elétrico Gostei, dragão elétrico eu gostei Dragão elétrico gostei, acho que agora não adianta Agora todos eu acho que já tenho te... Ah, terremoto, mano, terremoto, carta nova Top demais, muito bom Gostei, então vamos pular os raios Porque agora já deu aí o que eu queria Foi top demais, a galera comentando Ali ó, tudo no chat, foi muito legal Falou que ia fechar mesmo, jogou muito Disse mesmo, o Bruno tá com toba na mão Esse <risos> cara falou que eu ia ficar toba na mão de, de medo De não fechar né, porque eu falei que ia fechar Vamos coletar então aqui a recompensa Nesse né? baú aqui do Mega Deck Vamos então, recompensa aqui Pegar a recompensa, espírito de fogo Barrilho dos esqueletos Bócos Reais e Bombardeira. Eu só acho que podia ser melhor esse baú, né? Mas tá bom. Não tem problema. Ó, fechamos aí Né, no, ao vivo na live. Ó, vou até mostrar pra vocês que eu não fechei de primeira. Eu fechei na segunda tentativa. Primeiro eu fiz 5 barra 3. E aí na segunda eu já consegui fechar. Onde que eu vejo aqui? Registros, torneios. Os torneios é isso. É aqui, ó. Torneios. Fechamos ali, ó. Fechei o Mega Deck. Jogue o Mega Deck agora há pouco. Joga o Mega Deck fechei agora há pouco. Aí, na sequência, eu fiz 5/3. E depois eu fiz 9 barra 9, fechando o desafio do Mega Deck, mano. Então, conseguimos. Ó, deixa eu até ver aqui o que a gente... Ah, não, pensei que era mais ficha. É só ficha comum, ficha tal, então não tem problema. Ó, então fechamos! Conseguimos fechar aí o Mega Deck, o desafio do Mega Deck, ao vivo aqui no canal Bruno Clash. Mano, não esqueça, se você não conhece aí no Facebook, onde a live que esse vídeo tá rolando, rolou. Ah, e se você comenta, comenta aí pra mim se você gostou desse layout Também, aí é um layout que eu uso em lives Marcos Andrade, bem-vindo Marcos Andrade Aqui acabou de clicar lá no Facebook pra seguir Bom, então é isso, o link do Facebook tá aqui embaixo na descrição Não esquece, lá tem, ó, aqui eu sempre dou gift card pra galera É show demais, eu dei mais de 40 gift cards já aqui pra galera Então não vacila, não esquece Cola aqui no Facebook, o link tá na descrição E não esquece, é claro, se inscreve aqui no canal Deixa seu like, tamo junto É nóis, um abraço, falou Fui!